Oi, Oi Psi, estou aqui para falar para você sobre o Guia Lumens FGV, esse novo curso que estamos lançando com 100 questões FGV dos últimos anos, questões aplicadas pela Banca Fundação Getúlio Vargas, corrigidas em vídeo e PDF. Então esse curso é para você que vai prestar concursos de psicologia é, que são feitos pela Banca FGV, a gente sabe que a banca VGV, ela é uma banca de nível de complexidade mediano dentro da parte específica de psicologia, né? O mesmo não se aplica para português, por exemplo, né? Essa matéria é uma matéria que vai te desafiar bastante, vai exigir que você se debruce sobre ela, mas na parte da psicologia, é uma banca de nível mediano tá é claro que tem umas questões mais difíceis como por exemplo questões que abordam Foucault né e temas desse autor que a banca adora mas aí você vai ter todo o passo a passo aqui que a gente vai passar para você de como resolver as questões da banca tá então esse curso está dividido em cinco vídeo tá? em que a gente vai destrinchar aí o estilo de cobrança da banca, você vai entender o que esperar da sua próxima prova FGV e de que forma é, isso, esses, esses conteúdos favoritos da banca acabam aparecendo na sua prova. Tá? Então é um curso indispensável para você que vai prestar concursos da FGV. Nós pegamos todas as questões dos últimos anos, de 2014 para cá. É, em 2019 e 2020, a banca não aplicou muitos concursos, né, por conta da pandemia, mas mesmo assim a gente conseguiu fazer um compilado de 100 questões muito interessantes para você, para você ficar realmente bem preparada, bem preparado para o seu concurso. Você que faz provas, né, que quer um cargo público, você já deve saber, que é fundamental o treino direcionado para a banca. Né? Isso porque as bancas costumam cobrar os assuntos de uma maneira bastante diferente. Né? A gente não pode, por exemplo, comparar o estilo de cobrança da CESP com o estilo da FGV. Cada banca tem um jeito peculiar de cobrar. Então, você fazer um curso que te prepare especificamente para o modelo, o jeitão de cada banca, isso garante a você um diferencial competitivo bastante importante. E é por isso que a gente quer te preparar especificamente para a FGV com esse curso, com esse Guia Lumens. Tá joia? Espero você no curso, então, em que a gente vai resolver em vídeo e PDF, sem questões recentes da Fundação Getúlio Vargas. Te espero!